Olá, tudo bem? Então, sobre o que nós falaremos hoje? Nós falaremos sobre um tema muito legal. Serão dicas para as pessoas que querem iniciar, que têm vontade de aprender língua de sinais. Mas se inscrevam agora aqui no canal da Uníntese e curtam esse vídeo desde já. Então vamos lá! Como iniciar os meus estudos na língua de sinais? Se você está então pensando em como começo, como começo os meus estudos na Libras, parece ser difícil, vou te explicar. Uma dica para você iniciar é que você procure primeiramente o básico da língua de sinais. Por que, que eu preciso buscar o básico? É muito importante, porque se você não sabe nada sobre língua de sinais, nesse curso, você vai ser o iniciante, você irá conhecer, aprender o alfabeto manual, números, cumprimentos. E é importante também que você conheça sobre a cultura surda. É muito importante que você conheça a comunidade surda e a sua cultura. Depois, você terá práticas, aprenderá sinais, frases, como se relacionar. E aí você pensa, ah, eu já fiz o básico, estou preparado. Não! Você precisa continuar os seus estudos. E passar para o intermediário. Continuar aprendendo, ter mais práticas, interações em línguas de sinais. E aí, ufa! Estou preparado agora. Uh -uh. Você precisa ir para o avançado. Continuar praticando, continuar interagindo em Libras. E muito importante e essencial é que você tenha contato com o surdo. É muito importante porque você vai adquirir de jeitos e jeitos perceber por causa do contato com essas pessoas e então você irá adquirir a fluência. Ah, ok, agora sim, já fiz o básico, intermediário, avançado, estou pronto. Mas você quer ser um profissional? Tradutor, intérprete? Então, continue aproveitando os seus estudos e você, então, pode fazer, por exemplo, uma faculdade de Letras Libras bacharelado ou um curso específico de tradução para que você se desenvolva nessa área. Então, se você tem interesse muita vontade de iniciar os seus estudos na Libras, comece pelo básico, depois intermediário, avançado. Você precisa ter paciência com o seu processo e você vai ver que você vai se desenvolver plenamente. Você gostou desse vídeo? Então coloque aqui as suas sugestões que a gente vai preparar novos conteúdos para vocês. Tchau!